Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje vamos analisar o uso da vírgula na separação de adjuntos adverbiais e conjunções. A vírgula é um sinal de pontuação que nos ajuda a deixar mais clara a ideia que queremos transmitir quando escrevemos. Ela tem três funções básicas marcar pausas e entonação da voz na leitura, enfatizar ou separar expressões e orações, e também impedir qualquer ambiguidade. Os adjuntos adverbiais são aqueles termos que indicam circunstâncias e modificam o sentido de um verbo, advérbio ou adjetivo. Estas circunstâncias podem ser de tempo, lugar, intensidade, modo, causa, finalidade. Neste trecho, temos o uso da vírgula junto com um adjunto adverbial. No mês passado, quando saiu a lista Nielsen Published News, a nossa redação destacou o protagonismo negro na lista que apura é os autores nacionais mais vendidos em livrarias, supermercados. E lojas de alto atendimento brasileiros de todo o país. O destaque ia, naquela ocasião, para Ana Maria Gonçalves de Jamila Ribeiro, Emicida e Machado de Assis. O adjunto adverbial neste trecho é no mês passado pois ele indica a circunstância de tempo em relação a quando a redação destacou o protagonismo negro na lista Nielsen Publish News. E usamos a vírgula para enfatizar o momento em que aconteceu. Vejamos outros exemplos. Por você, eu dançaria tango no teto. No Brasil, o exército fiscaliza a produção e importação de nitrato de amônio. Devido à chuva, a aplicação de inseticida, nebulização, em imóveis no bairro do Valongo foi transferida para quarta-feira, dia 17, às 9 horas. Você consegue identificar os adjuntos adverbiais dos trechos? Na música do Barão Vermelho, temos o adjunto adverbial Por Você, que marca em qual circunstância ele dançaria no teto. Na notícia do G1, no Brasil, é um adjunto adverbial que marca o local do ocorrido. E na notícia do Diário do Litoral, o adjunto adverbial devido à chuva está marcando a causa para transferência da aplicação de inseticidas. Todos esses casos apresentam o um adjunto adverbial deslocado no início da frase. E, para evitar ambiguidade e enfatizar a circunstância, ele é separado pela vírgula. Mas, se o adjunto adverbial da frase for reduzido, ou seja, for muito pequeno, não temos a necessidade de separá-lo com a vírgula. E podemos omitir, como no caso abaixo. Ontem, comi dois pratos de macarrão, ou ontem comi dois pratos de macarrão. As conjunções e locuções conjuntivas também podem ser separadas por vírgulas. Conjunções são palavras que ligam termos ou orações. É o caso do e, mas e algumas outras. Vamos ver alguns exemplos? O torcedor é um elemento importante para a sobrevivência e desenvolvimento do esporte. Porém, a cada dia se vislumbram fatos em que seus direitos humanos e de consumidor são flagrantemente desrespeitados. Aqui, a conjunção porém está entre vírgulas e separada das orações anterior e posterior. Isso acontece para deixar mais clara a relação de oposição entre a frase anterior, que diz sobre a importância do torcedor para o esporte, e a frase posterior, sobre seus direitos humanos e de consumidor serem desrespeitados. Neste caso, a conjunção adversativa, ou seja, aquela que mostra uma contrariedade, fica entre vírgulas. No caso abaixo, logo concluirei meu diário de guerra. Será o último diário de guerra que escreverei na vida, pois jamais pode haver outra guerra. Jamais. Notamos que a conjunção pois só está separada da oração anterior. Isso acontece porque a conjunção explicativa, ou seja, aquela que explica o motivo, está pós-posta à frase, ou seja, aparece depois da frase. Então, há necessidade de vírgula. Entretanto, aqui, o autor não quer enfatizar a relação entre as duas orações. Apenas destacar que o motivo de ser o último diário de guerra escrito por ele é porque não haverá mais outra guerra. Resumindo, Usamos a vírgula para separar o adjunto adverbial e também as conjunções. No caso dos adjuntos adverbiais, separamos por vírgula quando ele estiver deslocado ou no início da frase. Caso o adjunto adverbial for reduzido, ou seja, for uma palavra só, a vírgula se torna opcional. No caso das conjunções, separamos quando a conjunção for adversativa explicativa ou conclusiva, e estiver pós-posta a oração. Agora, você ficará ligado no uso das vírgulas para separar adjuntos adverbiais e conjunções. Nós nos vemos em uma próxima aula, e bons estudos!